Hello, amados! Sejam bem-vindos ao canal da AP Raiz. Para quem não conhece nosso startup, sintam-se convidados a conhecer nossa, nosso site, tá? nosso projeto. É, vou falar um pouco hoje sobre integrações via WhatsApp API para WordPress. É um assunto um pouco não tão comum, tá certo? E já fazia um tempo que eu estava tentando fazer essa, esse tipo de integração, mas... Acabou que a gente juntou algumas ferramentas novas, tá? Inclusive o NitroChat, somos parceiros, o qual somos parceiros, o Bit Software, uma versão nova há um mês, e aí a gente fechou tudo e acabou que eu realizei meu sonho de fazer um pedido através do WhatsApp e gerar um post, tá? Para quem não conhece, a gente tá com o curso de Elementor, beleza? Sinto os convidados a fazer nosso curso, é, eleito pela comunidade melhor Formulário 2021 tá aqui. Tá o QR Code vocês acompanharam lá e vamos lá. É, estamos no beta do DAOI Dali do OpenAI. E essa imagem de fundo que vocês estão vendo aqui nessa, né, na, na capa do da Tubineio do YouTube ela foi gerada no DAOI é, hoje, Hoje, dia 4 de agosto. Agora é o seguinte: o que é que a gente fez? O que é que foi feito? né? então eu vou logo mostrar o final aqui. Então, a partir de um resultado aqui uma conversa no WhatsApp, tá? Uma conversa, um input de dados, informação, você gera um título e um, e um né, e o conteúdo do teu post, e isso vai para o WordPress, tá? Para quem não conhece, eu vou mostrar as ferramentas do BitTagrish, vou mostrar no trochete também, tá? Mas, hoje vem para aqui, A ele poderia gerar uma ordem de e-commerce? Sim, tranquilamente. Ele poderia fazer, sei lá, um custom post type, também, sabe? O WordPress, ele tem a API aberta, né? Vai de você. Customizar da forma como você achar melhor, tá bom? É, então, assim, para que aconteça um pedido no WhatsApp e ele gera um post no WordPress, então, tem vários caminhos aí, né? Eu coloquei aqui alguns pré-requisitos, tá? Que eu acho... Que eu acho, não. Que são essenciais, obviamente. São pré-requisitos, né? Para que funcione esse fluxo, você vai ter que ter um Facebook Developers App funcionando. Com certeza você vai ter que ter um aplicativo no Developers, tá? Configurado. É, eu não vou mostrar o fluxo de configuração do aplicativo neste vídeo, porque isso vai ficar muito grande, tá? E você vai ter que ter uma conta do WhatsApp Business com um número verificado, tá certo? Você vai ter que ter um de instalado, obviamente, né? Nem comento. E a gente tá utilizando aqui a versão do Bitintegration a versão Pro. Por quê? Porque na versão gratuita do Bit, você não consegue é, validar isso da forma é, gratuita, tá? Aqui são as integrações do Bit, beleza? Pra quem assistiu outro vídeo, é, é, eu falei sobre integrações do Bit. O vídeo faz um pouco, quase duas semanas atrás, eu fiz a integração do, do, do e-commerce com o Google Sheets, né? Só para levar as informações de ordem de pagamento que estão sendo processados para o Google Sheets, tá? Aqui saíram várias, várias integrações novas, tá? Uma delas foi a WhatsApp, estava sendo muito esperado, Na verdade, várias ferramentas estão lançando essa parte do WhatsApp com o WordPress. O Flowmatic também já está validando. O Automate WP e o Can ainda não lançaram. Se eu não me engano, não lançaram ainda, mas é, com certeza vão lançar. E assim, a gente está optando pelo Bit. Principalmente pelo custo-benefício, tá? Mas fiquem à vontade, cada um faz o que quer. Daria fazer de forma gratuita, cara? De forma gratuita, gratuita, gratuita, você teria que procurar soluções, tipo, open source, que, da forma como a gente vai fazer hoje, você não vai encontrar. Assim, poderia fazer com menos de bug, tá? Mas a, a, a, a parte de salvar as variáveis, certo? E... E a manipulação, você teria um pouquinho mais de trabalho. porque não? Você teria mais trabalho. Bem mais trabalho do que com o Shared, Beleza? Então, voltando aqui para o Miro, o que acontece? Sim, para quem não conhece o nosso, nosso parceiro Miro, é, estamos no programa do Miro e todos os nossos boards são do Miro. Há sempre nossos vídeos na descrição do vídeo, que vai estar o board para vocês acessarem isso aqui e manipularem e conhecer o Miro também, Tá? Para mim é uma ferramenta fantástica, tá ajudando bastante. E os alunos que estão acompanhando também gostam bastante. Aqui está a descrição, deixei a documentação aqui. Site do Vid Integration. Deixei a documentação também no, da WhatsApp API, para quem tiver curiosidade. né? Quem gostar de, de ler, eu gosto bastante de ler, prefiro ler do que vídeo, apesar de gravar vídeos. Aqui está a parte do NitroChat, para quem não conhece, nosso parceiro, tá? Nitrochat aqui. É, e a gente vai utilizar o NitroChat para fazer o gerenciamento. Na verdade, o chat, ele é fundamental nessa parte aqui do, da integração, tá? Beleza. O que mais? Sabendo os pré-requisitos, a gente vai para a integração, tá bom? Então, a automação, ela nesse caso, a automação ela funcionou. Eu, eu fiz um quadro aqui resumido, tá? Bem resumido. E, então, essa automação, que na verdade é uma automação e integração, é, ela funciona do WhatsApp, mandando mensagem para Nitro o Nitrochat, o Nitrochat enviando o um webhook para o servidor, no caso o WordPress, né? esse webhook ele, tá configurado, ele é configurado pelo bit integration, portanto o WordPress aqui, e esse webhook é do tipo push. Só para lembrar aqui que eu pulei, o WhatsApp aqui a gente tem um input do usuário, então são duas actions, tá? digamos assim, Pra quem gosta de automação. Ele tem uma action aqui que gera um gatilho para o webhook via NitroChat, tá? E esse webhook, quando ele chega lá, ele vai gerar outro gatilho. Que é, na verdade, quando o webhook é enviado, ele já gera o gatilho é, com a do tipo post, tá? Uma requisição do tipo post, beleza? Essa requisição do tipo post, ela vai criar um post. Post aqui não significa post do WordPress. É o tipo de requisição do HTTP Beleza? Ah, então, no WhatsApp O que, é que, que, é que eu optei? Tá? A gente, eu estava pensando nisso Gente, se eu deixar aberto, não vai ter graça né? Vou aumentar um pouquinho a dificuldade Então foi o que eu fiz é, A interação do usuário ela não é só quer enviar um post Não, eu coloquei uma senha Para que Libere o espaço Para que o usuário consiga enviar Tá? Então a senha, eu arbitrei uma senha, um valor, tá? Eu arbitrei a senha da raiz, se for errada, ele volta, beleza? Deixa eu só mostrar para vocês aqui o fluxo interativo. Então ele tem o trigger inicial que eu coloquei aqui, foi onde arroba posts. Então quando eu digitar arroba posts, eu vou pro meu trigger lá no Nitro chat vocês vão ver, tá? Arroba posts, por exemplo. Aí ele vai acionar o trigger inicial, digita assim Se eu digitar assim errado A1, por exemplo, Hum. Vou validar a senha. Eu coloquei essa parte para entender o que é estava que acontecendo e se a senha estava rotacionando. Eu, eu tive que criar duas variáveis para a gente salvar uma e armazenar a outra como switch, tipo fazer um swap, né? trocar. Então a senha deu inválida aqui. O que acontece? Como eu não coloquei um, um flow, um retorno do flow, então ele está voltando para lá. Digita a senha de novo. Eu tenho que colocar o oposto se eu digitar aqui da API raiz, certo? O que acontece? Eu vou passar a primeira etapa, porque, afinal por de contas, a minha senha foi validada. Certo? E ele já me pergunta qual é o título da postagem. Beleza? Deixa eu só tirar essas notificações aqui. Tá enchendo o... Ok. Então, título da postagem. Eu não vou colocar a postagem aqui. Eu vou colocar o arroba posto de novo, Vou deixar aqui. Tá? Pra gente fazer isso em tempo real. lá direito... O WhatsApp do lado esquerdo do WordPress. Para vocês não falarem que é, que é mentira minha. Tá bom? Então vamos lá. É, no WordPress, galera, vocês vão precisar de que? Já falei aqui do Pinterest, vou fechar esse aqui, tá bom? Vou fechar esse aqui também. E este. Ok? Vou fechar o trajet principal. Então a gente tá aqui com a instalação do WordPress no introchat. Beleza? Que é nosso parceiro. E eu também faço parte do introchat. Dentro do chat eu coloquei aqui o Bitintegration, tá? Então, a gente tem algumas automações rodando aqui. O que é que eu tive que fazer? Eu tive que criar uma trigger de webhook. Então, esse webhook aqui, ele nada mais é do que o webhook principal. Ele é o cerne do negócio. É ele que vai gerar o push, tá? Então, ele fica parado no WordPress, esperando que alguém entre em contato com ele. E aí, webhook, tá aqui, ó. Chegou a informação para você pode mandar a brasa. Eu quero que você faça, se gere posts. Só que o Webhook, ele precisa de informações. Essas informações, elas vêm através do HTTP com o parâmetro que você colocar lá, que eu vou explicar. Beleza? Então, o único flow que tá funcionando aqui para essa, pra esse vídeo, esse vídeo, este vídeo, é esse aqui. Então, ele tem uma trigger do Webhook e tem uma action de post create. Tá certo? Beleza. Então, se você fosse criar um trigger aqui, você viria nessa parte do Bit integration colocaria aqui eu só confirmar aqui se minha voz tá show de bola colocaria escolheria aqui o webhook tá você escolhe o webhook ele gera um callbackzinho você vai copiar essa url vai colocar no canto que você quer no caso eu coloquei no nitro chat tá nesse fluxo aqui não é um fluxo grande pelo contrário é um fluxo pequeno mas tem vários detalhes aqui importantíssimos que precisam ser consumados digamos assim, absorvidos para que você consiga entender o processo assim, né? Tipo, é importante entender o fluxo, tudo, todas as partes para você entender o que foi feito, né? E quiser se você quiser replicar isso, quem gosta de, de programar, quem gosta de fazer alguma coisa é, com Python, por exemplo, é, vai conseguir fazer isso é, até mesmo direto na API, mas no WordPress a gente vai precisar de alguma forma liberar a API ou o Bintegration, ou o Kani, eles fazem, eles geram um webhook. Então, pelo fato de gerar webhook, para mim, isso torna é mais fácil, Não sei para vocês. Então, quando você configura aqui que o seu trigger vai ser um webhook, você coloca aqui um site action. Então, você vai setar um action. Como eu não fiz o fat key, tipo, eu não, eu não enviei informação, o Bit ainda está me esperando fazer o início para ele fazer uma pré-configuração. Então, você tem que fazer esse... Você pode copiar isso aqui e colocar no browser mesmo, que ele vai fazer um fetch aqui. Só que eu tenho que fazer o quê? Colocar um fetch, ele fica esperando. Você dá um F5 aqui e ele pega qualquer valor do teu navegador, tá? Do navegador. Isso aqui não é para fazer dessa forma que eu tô fazendo. Por quê? Tem que fazer no webhook que você quer enviar. No caso do webhook que eu tô enviando aqui, o que é que eu fiz? Como parâmetro, tá? Parâmetro. Eu tô levando aqui parâmetro aqui A e OBB. Podia ser título, mas eu coloquei a início não ficou assim mesmo Esse aqui no parâmetro está levando o título do post E o BB está levando o conteúdo do post Certo? Beleza? Então vamos lá Eu vou voltar aqui em uma tela, E vou lá na parte de post creation Do bit aqui e vai editar o fluxo que eu fiz vocês entenderem aqui Então toda vez que O webhook for acionado A gente vai criar um post Tá? Um post do tipo post com status publicado, o autor do Nitro Staff e comentários fechados. Tá? Aqui o post fields eu escolhi título do post, que é o mesmo que está aqui. E conteúdo do post, que é o mesmo que está aqui. Tá certo? Você não precisa colocar esses, Ele tem configuração... O, o bit tem, tem, tem integração com a CF e Metabox. Infelizmente, ainda não fecharam parceria com o JET e eu acho muito difícil fechar. Mas enfim. É, tem aqui esses vídeos aqui que eu não, vocês não vão utilizar nessa parte não, tá? Você não consegue colocar condicionais e tal, mas esse, esse, não é o foco, o foco dessa, desse, de, deste vídeo não é falar sobre o bit, a gente tem, teve um vídeo já falando sobre o bit e vamos ter outros, e vamos ter cursos específicos para essa parte de automação com o Flowmatic, com o Cane, com o Automator e com o bit também, principalmente com o bit, tá? Então, beleza. vou falar aqui um pouquinho do fluxo, tá? O que é que eu fiz aqui no Fluxo? No Fluxo, aqui é o painel do NitroShark, beleza? No Fluxo, o que é que eu coloquei aqui? A gente colocou aqui uma Trigger Uma Trigger, tipo um gatilho Onde toda vez que alguém digitar arroba, @push No WhatsApp, que está configurado Tá certo? Repito Eu não vou mostrar o Fluxo do WhatsApp Pra gente economizar e otimizar essa parte de entrega E facilitar a absorção, beleza? Do conteúdo. Então a trigger aqui é arroba post. Então toda vez que alguém digitar arroba post, ele vem para essa parte aqui. Digita a senha. Já coloquei a digitar assim. Você. Olá, tudo bem? Como vai você? Não, mas eu, coloquei, eu quero só testar. Então eu coloquei só a digitar a senha. Beleza? Tá. Depois que ele digitar a senha, a gente tem aqui uma, um elemento, um edit. Tipo studi de press. Na verdade é um edit a gente chama de user input Então, nesse user input eu, eu criei uma variável tá chamada pw2. pw2, nada mais era do que password2. E aqui, eu coloquei um, no meio do caminho, eu coloquei para saber, né só para que eu pudesse saber qual que era a senha que estava saindo, estava correta, porque eu não estava conseguindo validar. tá Então, a senha que está aqui, senha antes da action, que é a action, Icro? A action, na verdade, é esse outro quadradinho aqui, tá? Esse aqui. Então, eu rodei aqui, variável, validou, rodou um action, a variável 1, eu troco com a 2, vou faço swap, para ter certeza que a minha senha, que eu coloquei lá, ela vai estar tá validada. Por quê? Porque essa variável que está aqui, essa aqui, pw, é o do usuário. A variável que está aqui, gente, da raiz. Então, se a senha digitada pelo usuário é o WP raiz, no caso aqui, se eu dissesse que a senha é 1 aqui, que ela contém 1, um, tá? O que acontece? Se ela contém 1, um, aqui eu tenho uma condicional, tá? Só para vocês entenderem. Então, a gente teve o usuário que digitou. Aqui, eu troquei as, Eu troquei, não. Eu, eu salvei a senha para outro lugar, para outra variável, variável 2. Tá? Aqui é a variável 1, e aqui é a variável 2. E aqui eu vou validar. Se essa variável 2 foi igual ao que o usuário digitou, ele vai para o caminho de cima. Se essa variável 2 ela é diferente do que o usuário digitou, ele vai para o caminho de baixo. Tá? Acho que agora ficou um pouco mais claro. tá ah, o é que você está dizendo, eu estou acreditando. Beleza. Então, se a variável... A ah, senha, no caso aqui, senha, a outra variável que eu tenho. Se ela não contiver da PRAIS, né que o usuário colocou lá, ele salvou. Então, senha invada a novamente, tá? Quero testar. A gente teste testei muito. Deu certo. Quando, quando a senha é validada, deu certo. Então, ele vem para cá. Qual, aí ele passou do portão de entrada. Então, pronto. Você já passou, está com a senha aqui, então você pode entrar, vai para a festa. E ele vai perguntar qual o título da postagem. Ele pergunta qual o título da postagem, tá? O que acontece? Eu vou entrar com a minha terceira variável, chamada título, underline, post. Salvei. E ele vem qual o conteúdo do post. Eu vou para a minha quarta variável, conteúdo, underline, post. Show? Quando eu fechei o pacote... Fechei o pacote, coloquei no carrinho de compras. Esse e esse. A gente vai para o meu webhook. Esse elemento aqui, ele é um elemento chamado HTTP, tá? Clicou aqui, coloquei aqui em cima. Request type, coloquei post, tá? O webhook lá gerado pelo bit, bit integration, beleza? Aqui em cima, meu parâmetro a, b, b. E aqui em cima, gente, título, post com essas chaves abertas e fechadas aqui no início e no final. É essencial colocar isso porque é a nomenclatura, né? Eu digo nomenclatura, mas você pode chamar como você achar melhor, mas eu gosto de chamar o parâmetro, o valor do parâmetro dinâmico, tá certo, digamos? E depois você passa esse parâmetro aqui, ele vai para o pro teu webhook que é enviado. Você poderia estar colocando aqui também no body, se quiser, alguma coisa. Você pode popular aqui também. Existem as variáveis customizadas que eu criei durante o fluxo. Existem outras informações que você também pode estar levando. Por exemplo, o contato do, do WhatsApp aqui. Nã, nã, nã. Se você quiser trazer de volta a informação. Eu vou falar isso em outro vídeo, não agora. Mas a gente poderia, por exemplo, ele pedir um post e trazer o um resultado se o post deu certo. Quando o post foi criado. sabe? Toda vez que um post foi criado, ele enviar uma mensagem para o cara que criou o post com o telefone que ele mandou o post e uma mensagem no WhatsApp. Dá pra fazer isso também. Uh, e aí, senha validada, post criado. Por quê? A mensagem de senha, senha válida e post criado, ela só vem depois. Na essa senha válida aqui, nem, nem era para estar aqui, né? que a senha já tá lá, válida, né? Aqui. É aqui, ó. <risos> Mas deixa ela, deixa ela aqui. Vou colocar assim, maravilha. Parabéns. Parabéns. Seu post foi criado. Certo? Tá? Aí a gente ainda tem um resumo, título do, da postagem aqui. Vou colocar aqui um aqui e o conteúdo da postagem. E no finalzinho eu mandei uma foto do curso de mentou, para quem não fez fazer agora se matricular porque vai acabar as vagas iniciais e a gente vai aumentar o preço. <risos> tá bom? Galera, vamos lá, vou salvar esse fluxo aqui e eu vou colocar aqui lado a lado o... Vou colocar ele aqui vou colocar o de parede aqui do lado esquerdo tá, vou colocar assim e aqui no, no celular, tá? Então, vou colocar aqui em Posts Beleza, vamos lá começar o fluxo aqui Posts, certo? Ele vai perguntar, digitar a senha, né? Eu vou digitar a senha errada de propósito. Eu vou perguntar assim, José Ícaro. Ele vai dar errado, como eu não coloquei um loopback. Tá errado a senha, então vou voltar aqui, Posts. Tá? A senha tá assim, da P raiz. Agora sim, a gente tem a senha correta. Muito bem, garotinho. Tá vendo que dá o swap ali, ó? Senha antes da action José Ícaro. PW2 está da P raiz, o de antes. Então eu dou um, meio que um reset. Qual o título da postagem? Tá assim. Da P raiz, 2022. Qual o conteúdo da postagem? É... O curso de Elementor, certo? Ele vai rodar e vai dizer que a verrou que deu certo, tá? Então, aqui nesse lado esquerdo, quando é 5 vai ter da PR 22 2022 e dentro eu vou ter o conteúdo do seu Elementor. Ah, e que dá para atualizar o post. <risos> Daria, você teria que fazer um get, né? No WordPress, listar os seus IDs, decidir qual ID que você quer fazer e ir para outro fluxo como se fosse um update. Sabe? Daria para fazer. É, eu vou criar outro post aqui. Vocês estão vendo que pegou o espaço, né? É, você testou o tamanho de. qual o tamanho de, de postagem? Vamos testar agora. Não testei ainda. Mas vamos ver se ele se ele manda esse aqui. É. Posts. Não sei como vai se comportar, porque o correto se mandava no um direção, né? Mas eu vou colocar aqui. Como eu estou colocando como parâmetro ali, você poderia, para quem conhece um pouco, né, de, de, de API, o correto não era para passar um conteúdo gigante para o parâmetro ali. Eu poderia passar um direção. Tita postagem. API Raiz, Startup Brasil. Startup WordPress. Vou colocar a hora aqui ó é, são aliás eu, eu vou colocar esse conteúdo aqui né é. vamos ver se ele vai não sei como é que vai se comportar ele. não sei se ele mandou aqui ó Ele criou o post né Ficou alguns underline aqui Por causa do, do parâmetro, como eu falei Tá? Vou fazer outro, outra Pra quem Quem tá achando Que eu tô com arrumadinho Que é mentira Vamos colocar aqui então A hora do vídeo aqui. Ficou muito legal, velho Fiquei muito feliz Corta aí da postagem, então eu vou colocar aqui é, da P raiz. Ou de verdade. Tá? E vou colocar aqui. Como o conteúdo. Agora são. Agora são. Não sei o que meu, Vou botar assim. Ora. Então. Vou botar assim. Dia 4 de agosto. De 2022. De 2022 vai pegar a situação aqui, as 9, e 5, e 5, tá? tá aí, caro, e para que isso é útil? Tá, gente? É, eu costumo dizer que, enquanto você não souber, deixa eu só ver aqui, cadê? Ó, oh, a postagem aqui, eu coloquei a vírgula, não foi isso, tá vendo? No problem, guys. Repito, o correto não é passar parâmetro... Dessa forma aqui. A gente teria que passar um body, por exemplo. Eu vou tentar mandar de novo aqui. Só para a gente validar esse conteúdo aqui. tá Pegou uma vírgula ali no final, não foi? E a, a aspas lá também. Então aspas. É, vou botar assim. 4 de agosto. 22. Certo? Vou colocar assim. Hora. 0906. Certo. Acabou de criar aqui, 4 de agosto de 2022. É, para que isso é útil, Ícaro? Gente, é o seguinte: Existem. Você pode, por exemplo, fazer um GET. Tá? Tipo, você pode fazer um GET no, no teu WordPress e gerar posts específicos para o usuário. Dá um exemplo. Você poderia, por exemplo, gerar um pedido no e-commerce, por exemplo fechar um cardápio, sei lá, uma roupa, alguma coisa que você queira, ou até mesmo fazer uma, uma, um espelhamento de alguns produtos, de alguns, eu não falo de 100 produtos, assim. não, elenca 5, 10, você poderia estar fechando, por exemplo, até um produto customizado através de um formulário dinâmico com menus no WhatsApp, pra fazer isso, tá bom? Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês, eu não sei quanto, quanto tempo deu aqui, 26 minutos, é... E... Espero que tá tenha ajudado aí. Eu fiquei muito feliz, então, desde quando eu decidi que ia estar tá nessa parte da educação, né? Compartilhando conteúdo. Eu vi que eu perdi muito conteúdo meu durante o tempo e deixei de fazer muita coisa boa. Então, assim, quando eu tenho alguma coisa que eu estou fazendo, eu estou procurando fazer, tá? Se não esqueço, passa o tempo a gente fica desmotivado. Tanta coisa legal que eu já fiz e poderia estar na internet para ajudar outras pessoas, né? É, para quem me conhece, tipo, não tem, nunca tive intuito de, de ficar par de cena né? gosto de fazer as coisas complicadas, né? E, e assim, é, quem, quem tiver interesse em conhecer nosso projeto, primeiro startup brasileira de Prize, reconhecida, estamos na, na Microsoft há seis meses, somos parceiros da Microsoft e conheça o nosso curso de Lamentor, tá certo? Deem uma força, a gente está lançando o um Jobs, plataforma de, de emprego de serviço aqui no Brasil, na América Latina, e precisamos de apoio para vocês crescerem junto conosco, que a gente crescer junto com vocês, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus.